Olá, na edição desta semana do 74, publicamos uma investigação sobre violência obstétrica. De como as situações de maus-tratos, abuso, violência verbal, ausência de informação e negligência estão normalizadas nas, em muitas unidades hospitalares. As jornalistas Isabel Indin e Ana Patrícia Silva, Silva falaram com dezenas de mulheres que passaram por esta violência. O trauma ainda hoje faz sentir em algumas delas. A antropóloga Catarina Barata escreveu um ensaio sobre os vários aspectos da violência obstétrica. Tem feito um esforço de aproximação às unidades de obstetricia, mas tem encontrado resistência. Publicamos ainda um ensaio do historiador Alberto Oliveira Pinto sobre como a história dos Estados africanos ainda hoje é silenciada nos manuais e programas escolares. De como a África continua a ser apresentada como mero lugar de embarque de mercadoria humana escravizada. Esta semana publicamos um testemunho do fotojornalista Adriano Miranda, em parceria com o coletivo universitário Repórteres em Construção. Por fim, a crónica é de Adriano Trindade, sigam-nos nas redes e boas leituras.